Só para você ter uma ideia, só existe três cartões no país, ilimitados 100%. Quais são, Leandro? Secobe Black Merge ilimitado titular, adicionais e convidados. Banco do Brasil Altos, Visa Infinity de Metal, titular, adicionais e convidados. E Sicredi Mastercard Black, titular, adicionais e convidados. Só existe três cartões no país, com acessos ilimitados, 100% titular, adicional e convidados. Nem mesmo, nem mesmo o Centurion do Santander te daria acesso ilimitado para convidados. Anuidade do Centurion de Santander, R$ mil reais. Tampouco o Dux com 4 mil de anuidade te daria acesso a convidados, como te dá nenhum acesso. O Dux ele te dá acesso ilimitado, titular adicionais e 3 convidados por visita. O Aeterno te dá acesso ilimitado, titular adicionais e 12 convidados por visita. O Limita te dá acesso para o titular os adicionais e oito convidados por visita, ou seja, não existe no Brasil nenhum outro cartão com acesso ilimitado como acontece com o Cicred, Cicred, Cicobi Black Merit e o Autos do BB. Somente esses três cartões te dão acesso ilimitados 100%, titular, adicionais e convidados. Então na minha estratégia eu teria o Cicred, então eu ficaria com o Cicred como um cartão que me daria acesso ilimitado, a pontuação legal, eu tiraria então eu ficaria com a azul, esses dois eu pegaria para mim. Como eu peguei o Secret e consegui, eu ficaria com o da XP, esses três cartões. Eu cancelaria, então, eu não buscaria o C6 Bank. Eu não buscaria o Elo. E eu não buscaria o RAP. Portanto, eu ficaria com esses três cartões se eu conseguisse. O Visa Infinity da XP com Dragon Pass, praticamente, acessos ilimitados ao Dragon Pass. Já expliquei como fazer. Esse daqui para mim ganhar a viagem grátis através do segmento e tentar upgrade para o Visa Infinity a, a, a, a azul e por fim um cartão ilimitado ou seja com esses cartões com esses cartões aqui eu usaria essa Mavic tranquilamente eu teria lá onde aqui e teria Dragon Pass não necessariamente eu preciso do Priority Pass que o Priority Pass ele serviria para quê serviria para usar a sala Star Alliance, lá em Guarulhos, por exemplo, a sala do Safra. Mas não tem só a sala do Safra. Tem a sala do, do, da, da Latam, que eu posso usar pelo da XP. Tem, a, tem o Paris 6, o e o Drive Group, eu usaria o Lounge Key. Então, existem outros lugares que eu poderia usar, Mastercard Black 1 e 2, eu usaria esse cartão. Né? Então, se, se eu for por Campinas Internacional, eu tenho outro do Azul, né? Se eu for para o Congonhas, eu tenho também o, o BRB Cowork, eu teria a, a Elo Advantage. Então, acessos eu teria nos dois, nesses, nesses trio aqui. Ó, Aqui eu, eu tentaria isenção da anuidade com o gerente. Aqui eu não pagaria anuidade, gastando 4 mil por mês eu não pagaria anuidade, nem precisaria de me estressar de ligar na central. E esse já não tem anuidade nenhuma, ou seja, eu teria três cartões estratégicos, um com pontuação de 2 pontos por dólar gasto, o outro com pontuação top de 3.6 e o outro com 1% de cashback. Se você tem esse trio, você também está muito bem servido. Aí o seu papel é o quê? Tentar dar o up. Qual up? Esse daqui não tem como dar up nenhum. Esse daqui já está dando up. Né? Esse já deu up. Então esse aqui já é o up. Não tem up nenhum, já tá com up. Esse daqui, eu vou dar o up nesse aqui, ó. Ó que delícia, ó. Isso sim. Aí, ó, eu dou o up. Ó que maravilha, tá vendo? Eu dou up no Visa Platinum, no Visa Infinity. Ó que beleza. Tá vendo? Eu dou up nesse cartãozinho aqui, ó. Isso aqui é um luxo. E eu teria o Secret Black, que eu não pagaria anuidade. Eu não pago mesmo. E teria pontuação e acessos ilimitados. Tendo esses três cartões... Você só faria um trabalho, qual o trabalho? De dar o up para o Visa Infinity. E aí, gente, você pode fazer o quê? Você pode viajar à vontade. Enquanto seu amigo, enquanto seu amigo tem lá Bradesco, Visa Infinity com 4 acessos Dragon Pass e não entra na sala do Bradesco, não entra, você tem um Secret Black que vai no Tripe Blue, você vai no Paris 6, você vai no Blériot, ou você prefere usar uma sala VIP ou o restaurante Blériotti ou Paris 6, né? Então você estaria muito mais bem servido que ele. Pode ter certeza disso. Tá? Qualquer um que tem um cartão do Cicred Black, está melhor que o Bradesco Visa Infinite. O Agora corretora do Bradesco, mesma coisa. Ah, o Itaú Visa Infinite, ó mesma coisa dois acessos isso aqui te dá ilimitado acesso né então sinta-se privilegiados com a carteira que você tem se te aparecer esses três aqui está muito bem servido se você puder dar, tirar esse daqui ó tirar esse e colocar esse logicamente que você estaria realmente no, no topo do topo do topo que não é você você me assiste não é qualquer um que tem esse cartão tem alguns influenciadores aí que você deve ver na venda na curso de milhas. Eles são loucos por ter esse cartão. O Itaú não aprova eles. Aí sabe o que eles fazem? Eles mostram esse aqui, ó. Cadê? Cadê? Onde que eu coloquei? Eles mostram esse aqui, ó. Eu já vi vários. Esse aqui é um cartão top. Esse aqui é um cartão top que me dá acesso à sala VIP. Me dá acesso à Company Pass. Então, é isso que eles fazem. Até conseguir. Né? então vocês podem ter certeza, vocês estão bem servidos e nesse trio, tá? e logicamente, se eu pudesse trazer para você o Visa Infinite do BRB, o Millennium Visa Infinite, eu traria. Se você conseguir ter o Millennium, trocar por exemplo, você não tem esse cartão, mas tem o Millennium do BRB, cara, tá melhor ainda, porque o Millennium do BRB é três acesso ao Lounge aqui, três acesso ao Dragon Pass, quatro acesso Co-working Congonhas. 4 acessos em Campinas, em Brasília, desculpa, em Rio de Janeiro, 4 acessos em Brasília Nacional e em Internacional e 15 dias de estacionamento coberto. Então quem tem o Visa Infinite do BRB, Millennium, eu substituiria por esse daqui, também pelo do XP, eu tiraria o XP fora e traria o BRB Millennium. Então eu trouxe para você um conceito, agora a sua carteira, qual é o melhor? É você que vai montar do seu jeitinho. Tá? Eu trouxe uma estratégia para você da forma que eu faria para mim. Logicamente, se eu pudesse ter esse cartão aqui, o Cicred, esse Infinity e o Millennium do BRB Visa Infinity, seriam os três que eu teria. Dois Visa e um Master. Né? Agora, não tem condições, então seria esse aqui. Ó. Esse é o Trio. E é fácil de pedir que o XP... Vai gastar de você uma energia de 5 mil reais, não obrigatório manter o dinheiro lá. O tudo azul você pede pelo site, não tem que passar pelo gerente, ou seja, você vai aprovar ele aqui. E esse daqui você vai na agência do Sicredi fala com o gerente, mostra seu, seu salário, seu contra-cheque, seu imposto de renda e pede o cartão. O mesmo trabalho que eu tenho, tive de ir na agência do Sicredi abrir a conta, pedir o Black. Você vai fazer a mesma coisa. O mesmo trabalho que eu tenho de clicar no link, pedir o cartão tudo azul, você vai fazer a mesma coisa. E o mesmo trabalho de abrir a conta na XP pelo, pelo link é a mesma coisa. Não tem diferença de você ser rico, pobre ou, ou, ou paupérrimo. Não tem. É a mesma coisa. O mesmo canal, por onde eu vou pedir, é o mesmo que o rico o pobre vai fazer. Então, depende do que de você? Da sua energia para pedir o cartão. Deu para entender? Então, você estaria muito bem servido aqui com pontos, validade dos pontos, cashback, sala VIP, cartão com benefícios do Visa Infinite e do Mastercard Black: proteção de preço, de compra, seguro de viagem, seguro de bagagem, perda de conexão aérea. Cara, só para vocês terem uma ideia, esse cartão Visa Infinite. É, se você estiver viajando e tem uma, um problema de, de neve, nevasca, grande neve, é, efeitos da natureza, cara, você pode exigir e solicitar a, a proteção seguro de viagem, é, os caras têm até hotel. Eles pagam até hotel para você. Ah, eu tive que ficar duas diárias a mais do meu bolso, aconteceu uma nevasca, meu voo foi cancelado. Né? todo uma, um efeito, voo cancelado, aconteceu comigo lá em, em, em, em Nova York. Em Nevasca, usei o seguro do cartão, a pagar a diária do hotel, Cent 130 dólares. Naquele IHG lá, sabe? Holiday Inn. Então assim, o cartão é maravilhoso, você tem cart o cartão tem benefícios. Então você tem uma estratégia aqui de ter um cartão top, um cartão com acesso a todos os benefícios que a bandeira tem, que é o Mastercard Black e o Visa Infinity, e todas as proteções que o cartão te dá. Você quer mais o que da vida? Mais nada, tá? Ótimo. Parou aqui, ó, suculé.